E aí pessoal, tudo bom? Alexandre Nogueira mais uma vez com vocês. Hoje no vídeo de sexta, é, quarta-feira que vem sai um novo vídeo do Fulfillment, tá? Segunda-feira sai um outro vídeo com outro assunto legal também. Então pessoal, antes aqui da gente começar o vídeo, eu tenho um recado pro pessoal que viu o vídeo passado do Fulfillment, onde eu coloquei o link pra pessoa se inscrever. Realmente, no site do Mercado Livre só tem um formulário de contato de interesse e eles entram em contato. Ou você preenche lá e mesmo assim você manda um e-mail para comercial.envios@mercadolivre.com, ok? comercial.envios@mercadolivre.com. É, as entradas novas serão tratadas pelo André, tá? Pelo André Santos e ele vai dar andamento, efetivamente, nesse tratamento dos novos, das novas pessoas que querem entrar no Fulfillment, tá bom? Mas hoje, na sexta-feira, eu estou aqui para falar do evento do Marketplace Conference. Como vocês viram, nós sorteamos dois com dois ingressos né, para que pudessem ir. Então o Lucas ganhou e inicialmente o Cauê ganhou e o Cauê cedeu o ingresso dele, porque ele já tinha conseguido o ingresso, para o César. Certo? Então ficou, ficaram o Lucas e o César como ganhadores. Ontem mesmo já mandei o voucher e já marcamos de se encontrar lá. Agora eu estou aqui para realmente convidar quem não teve a oportunidade de ganhar. ali eu tentei, não consegui ganhar. Está no terceiro lote já tá, e já vai fazer a virada para o quarto lote. Então, se você tem vontade de ir, aproveita aqui embaixo. Tem o um link com 15% de desconto para que você possa comprar o seu ingresso. Beleza? Então é muito importante para quem tá querendo fazer um networking, para quem tá querendo, além das palestras, né, que são sempre de muito valor, eu digo que como todo evento, o mais, uma das coisas mais valiosas que tem é o networking que você faz, é conhecer pessoas, tá? Conhecer pessoas. Lá vai estar via Varejo, B2W, Magazine Luiza, Netshoes, é, comentário que o Carrefour estaria estaria, Walmart, Busca-Pé. Aí você tem empresas de e-commerce, Cia Shop, Jet, é, um monte de empresas de e-commerce. É, você tem a Skyhub, vai estar tá lá. Você tem a de Pagamento, Moip, Pagar.me. Você tem Cielo. Você tem muita coisa lá, muita mesmo. Tem um monte de agência de publicidade. Tem agência, tem empresa de Magento. Então é o um momento, efetivamente, de você conseguir e fazer esses contatos. Ah, ali, eu me inscrevi na B2W... Mas até agora não me responderam, me inscrevi no Magazine Luiza, até agora não me responderam. Como eu costumo dizer, você tem que ir atrás. Eu falei no, no, no outro vídeo, aí como eu gravo vários, nem sei se esse aí foi o que ficou, mas a, a, a minha entrada na Netshoes foi porque eu conhecia já pessoas que estavam na Netshoes. Então foi muito mais fácil, porque eu mandei o meu cadastro, lógico que eu estava apto, eu tinha os dados preparados e... Eu entrei em contato com essa pessoa. Então vamos dizer assim, você consegue furar a fila. Imagina a fila de um marketplace, imagina a fila de um Magazine Luiza, imagina a fila... E eles não conseguem ter braço para integrar todos os 5, 4, 10 mil que entram. tá? Porque o único que funciona direto, ah, eu me cadastro e já posso começar a vender, é o Mercado Livre e a Amazon. Tá? São os dois únicos que funcionam direto. Que você não precisa falar com ninguém, que você pode só entrar, fazer seu cadastro e vender. O resto tudo depende de uma aprovação. Existem meios também para deixar a sua documentação pronta, mais fácil? Existem, existem. mas o, o conhecer alguém ajuda muito. Ah, eu estou querendo entrar no full do, do Mercado Livre. Então, eu estou querendo alguma coisa com o Mercado Livre tentar. Muita gente me fala, ah, mas eu queria fazer uma ação. Putz, eu tenho um produto show, eu tenho uma condição legal, eu queria fazer uma ação junto ao Mercado Livre, mas eu não tenho assessor. Lá é o momento de você conhecer também, encontrar pessoas. Então é muito, muito, muito importante a ida aos eventos. Lógico, tá? Aí fica a critério de vocês, a questão até a questão financeira e etc. Tá? É... Eu sei que eu não sabia como funcionava, mas hoje, dia 18, tá? Dia 18 de maio, se você estiver vendo depois, o desconto continuará valendo, mas ah, eles têm uma isenção para pequenas e médias empresas. Fica no final da página, você vai clicar no link aqui embaixo. Lá no final da página, você vai ter um formulário para preencher. Aí eu sei que você tem que ter domínio próprio no nome da loja virtual. Tem uma, algumas exigências ali que você precisa cumprir, tá? Tá no Simples Nacional, o faturamento não pode superar é, alguns milhões lá, o ano. Tem, tem uma exigência ali para preencher e hoje é o último dia, tá? Então aproveita aí se você quiser tentar isso também. Se não, como eu já falei, 15% de desconto tá aqui embaixo para gente se encontrar. O que eu tô pensando? Eu estou pensando em um primeiro dia, eu realmente quero bater perna, quero encontrar os amigos, é, é, entrar nos stands, conversar com as pessoas, conversar com, os, com, com as pessoas dos marketplaces, com as empresas, realmente investir nisso no meu networking. E no outro dia, eu quero ver se a gente marca tá, um local que no primeiro dia vai dar para identificar para a gente se encontrar. É isso mesmo. Então eu vou avisar, Vou falar pessoal, ó, tal lugar vamos se encontrar em tal lugar, aí pra gente poder se encontrar, bater um papo, conversar, tá? Então, não definindo o local, porque eu não sei como é que vai estar a disposição lá dentro. Um outro um outro fator, tá? Pra que, vocês, é... pra que vocês entendam, tá? Aqui embaixo eu vou colocar as minhas redes sociais. Já tem na home do canal, etc., mas aqui eu vou colocar o meu Facebook e o meu Instagram, por quê? No dia eu quero fazer muita transmissão, muita transmissão mesmo, tá? Só que eu não sei se eu vou fazer via Facebook, se eu vou fazer via Instagram ou se eu vou fazer via uma página. Então, aproveita aqui embaixo e dá uma olhada, fica aqui embaixo, é, já se inscreve, já me segue, já me, me adiciona como amigo, porque eu sempre posto coisas também, então você consegue ficar por dentro disso, beleza? Então é isso aí, pessoal. Nos vemos lá, espero encontrar vocês lá, vai ser um prazer. Batemos esse papo, nos encontrarmos, trocar experiência como sempre, tá certo? Um grande abraço, aproveita.